Mistérios Negros, que é aqui um trilho, aqui terceira dos Açores. Vamos fazer este percurso que está vermelho, ali, ali, ali, que é o Mirador. Aqui, Mistérios Negros são estas duas, acho que demora cerca de duas horas e meia. Querem saber mais sobre os Mistérios Negros? Cá estamos nós, vamos mostrar já o que é que é os Mistérios Negros. De qualquer maneira, fizemos uma série de vídeos sobre os Açores, não percam, cliquem aqui embaixo na descrição, está vários links sobre alimentação, sobre paisagens muito bonitas. Então, os Mistérios Negros, para aqueles apressados que querem logo saber o que é, que é os Mistérios Negros, estamos aqui já critérios negros, acaba por ser esta formação rochosa. Pronto, Vão a ver a paisagem, é bonita. Quem quiser ver o resto do percurso, siga, continua a ver o filme. Quem ainda quiser ver, passo para os próximos capítulos, temos aqui mais vídeos em baixo. Siga a playlist e obrigado por assistir. E os outros continuem a ver, temos as imagens são bonitas aqui, vemos a nossa caminhada, paisagens fantásticas, Portugal, que estamos na Amazónia quase. Continua a ver, e obrigado. E assistam o resto do filme. Critérios negros. Estamos aqui na Ilha dos Açores, estão a ver aqui, mas concretamente aqui nesta zona, fica Angra, Praia da Vitória é aqui. O mapa e o trilho encontram-se na descrição, se é? quiserem ver o mapa e o trilho, basta ver aqui na parte de baixo na descrição, está lá tudo, não percam. Vamos lá começar a andar, está um pouco de frio hoje, a Lucília está ali no carro, ficou ali no carro, está a fazer Deus está no quentinho, é, estão a ver, Esse é o nome, de, ver lá de casa com o nome. é o passarinho a Voar, estou a ver paisagem, sempre toda verde aqui, Verão e Inverno, aqui na falta de água como no continente, sempre bastante duvido. Isto aqui é pontes. aqui é para passar por cima, isto é pontes. o telemóvel, Telemóvel uma alma aqui Passa aqui egípcios e outros. Está por aqui. Vamos deixar aqui uma mata. Qualquer coisa diz número 2. E qualquer coisa, não sei o que, é que seja isto. De graus. Se fui, a a Ribeira. A é passagem. Olha lá. Coisas bonitas, não é? Coisas bonitas. Olha Parece aparece aquelas de plástico que se compra mas estas são as verdadeiras estamos no caminho certo Vamos continuar a descer mais um bocado Floresta L'Oreal eu não me a esta, a este tipo de floresta bonito não é? muito engraçado continuando por aqui em meu fundo também temos algumas cascatas antiga não é cascata por acaso mas o caminho também é quase semelhante Aí, temos Vocês em casa podem ver melhor que eu. Que eu aqui, mal descuido, com o pé na poça. Ou pá na poça, como por dizer. Chegamos aqui a um ponto que diz Lagoinha do Val Fundo, 20 metros. Vou fazer uma panorâmica devagarinho na imagem. Uma cavernazinha, a ver essa grutasita, o que é que é? Ou oh, a peça é funda, talvez a brigar algum animal. Pronto, mas, mas estou a ver aqui como é que isto tudo verdinho é peço uma selva, esta Laureal, vou poner para vocês verem bem Entre a tranquilidade sem tentar isto para falhar a falar. É um bocadinho difícil, cansativo porque é sempre estes charcas e pedrinhas e pedronas. Isto é para subir, como estão a ver. Ali é só para a subida. Estas aventuras, estas aventuras do Almaz Adventures. Olha, eu vou pôr o chapéu. Eu tenho o chapéu para não raspar a careca, senão lá se a careca. Chegámos aqui para a sumida de Mistérios negros, só se for isto aqui. Esta rocha, mistérios negros, estas pedras, é mistério negros, estamos ali, estou a ver, estão os mistérios negros, naquelas pedras. Então as pedras é que é os mistérios negros, está desvendado o mistério. Vou fazer um minutinho aqui de imagens sem som e depois continuar até o final, a terminar. Estamos a chegar à reta final, temos aqui a saída ou a entrada, depende onde é que vem, do lado da estrada, isto é mais fácil esse caminho, fica logo a ver os mistérios negros, temos aqui esta este ponte, muito agradável assim, vamos lá é. pés todos molhados, encharcados, mas estão limpos como estão a ver se vale a pena, epá, depende, se vocês gostam da natureza, vale a pena sim, é um trilho pronto para que é mais a colorias, é bonito, a é uma paisagem engraçada, agradável, é muito bonito olha ali o caminho, um tonal aqui tudo, com os troncos das árvores, muito engraçado, é. vamos ver, péssima pista, um bocadinho de silêncio para vocês apreciarem, é bonito, Digo lá, se não é bonito. temos que ficar coisas bonitas em Portugal, não precisa ir muito longe, apanha um voo de Rainer ou EasyJet ou o que seja, venha aqui para a zona, não sei qual é que está, 30 euros talvez, traz coisas mínimas, um sequinho de tiracolo, e é suficiente, uma mochila da escola, e temos aqui, uma marcação geodésica, estão a ver? parece que é 19, é lá o oceano, lá ao fundo, estão a ver? consegue ver o sol agora está daquele lado? Isto é sempre volta de quase meio dia e ao fim de algum tempo ao alcançámos a estrada e agora temos ali aquele mirador, jogo eu, estão a ver ali então acho que vamos para ali para cima, vai ver se temos escadas lá para cima, isto apostados os sapatos e vamos continuar olha os hortenses há aqui muitas delas, vem para, para a estrada para cima Estamos a ver ali que a Ponto Azul, estão a ver com o risco branco ali ao, do lado direito. O caminho é mais fácil por aquele lado, junto àquele risco branco que está ali, do lado direito, até a Ponto Azul. Estão a ver? Pronto, podem vir por aí. Para outro lado é mais complicado o caminho, mas se quiserem logo ir direitos os Mistérios Negros, é para aquele lado. Espero que tenham gostado, continuem a acompanhar-nos, vejam o resto da série de, dos Açores. Temos aqui mais caminhadas que fizemos, outras coisas engraçadas que fizemos e comidas daqui típicas, que, que, que, que nos restaurantes like, e comemos e, e mostramos. Muita coisa gira e imagens bonitas que continuam. Clica aqui na descrição está tá os outros links, cliquem, vê o ver todos tudo, subscrevam para novas atualizações do mundo inteiro que nós vamos filmando. Obrigado por assistir e até breve. Sejam felizes. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Estas não tem a esta está para Os Açores, a ver, tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui